sabe negociar? Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Quando você precisa vender seus serviços, como que você faz? Você vai até a empresa do cliente, é surpreendido com uma sala fria, sem ao menos um cafezinho para alegrar a sua alma né? e acalmar os seus ânimos? Hein? Pois é gente, o mercado lá fora é assim, uma selva. O cara precisa do seu produto, mas vai fazer de tudo pra te mostrar o contrário. E você vai acabar caindo que nem um bobinho. E o resultado disso não é bom. <risos> Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. Se você tá aqui, se inscreve no canal, venha ser mais uma pessoa em busca de conhecimento e capacitação. Tanto para você, enquanto pessoa, quanto pros teus negócios. Ative também as notificações, assim você não perde nenhum vídeo mais, tá bom? E se você ainda não conhece o meu Instagram, vai lá dar uma olhadinha, é bem interessante. @cbempreendedores tem bastante assunto legal lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Chegou a hora de você aprender a negociar. E eu trouxe aqui algumas dicas. Elas serão bem rápidas, mas eu garanto que vão te ajudar bastante. Olha, existem sim algumas regrinhas para uma boa negociação que são bem importantes. E você precisa conhecer elas. Primeiro, comece você a negociar. Gente, é notório que quem começa uma negociação tende a encerrar e pode trazer para si opções favoráveis. Segundo, negocie por escrito. É fundamental estar documentado o que você está falando ou falou. Evita perda de tempo e problemas com disse-me-disse, disse, né? E pasmem. Muitos clientes têm sim mania de má-fé. De usar má fé quando pegam alguém despreparado dizendo que você falou um valor menor ou a quantidade de produto era maior do que a que você disse e no fim você vai acabar cedendo para não perder o possível cliente. 3. Mantenha-se calmo e até mesmo frio é importante não perder o controle numa negociação se você demonstrar amadorismo ou demonstrar que é iniciante, acabou para você, o cliente ele vai pintar e bordar em cima de você, tá? E por último, mas talvez uma das mais importantes, embora nem sempre seja possível né, usar essa tática, esteja na sua empresa. Gente, a melhor forma de você se dar bem em uma negociação é estando dentro do terreno que você domina, na tua sala com os teus papéis, na sua mesa, no seu ambiente. Você não tem medo desse lugar, você está acostumado. Sabe até onde vai cair no chão aquele papel? que voa da sua mesa, né, se porventura passar um ventinho ali, tá tudo dominado, <risos> gostaram do vídeo? Te ajudou de alguma forma? Me conta aqui nos comentários, e se você ainda não tá inscrito no canal, gente, me ajuda, se inscreve, você me ajuda bastante, ative as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, e eu não posso deixar de falar pra vocês, olharem o box de informações aqui embaixo, tem bastante coisa interessante, eu tenho os parceiros, tem o concurso que tá rolando no Instagram, que pode que nós vamos, nós vamos escolher três empresas para assessorar gratuitamente, tá? A sua empresa pode ser uma das escolhidas, tá bom? Se você precisa de consultoria, entre em contato com a gente, tá bom? O site do clube está aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!